Alô? Alô, quem tá falando? Quer falar com quem? Quem tá falando? Mas quer falar com quem? Eu perguntei quem tá falando. E eu tô perguntando com quem você quer falar? Eu perguntei primeiro. Mas foi você que ligou. Então eu tô pagando essa ligação, tenho direito de saber quem é que tá falando. O interesse é seu, você que tem que dizer quem tá falando. Quem disse? Quem disse o quê? Quem disse que eu tenho que dizer quem é que tá falando? Eu disse. E você no caso é? Eu sou a... Ah, boa tentativa sua, hein? Não vou dizer quem tá falando. Eu também não. Então desliga. Eu ligo de novo. Eu não atendo? Eu continuo ligando. Eu desligo o aparelho? Eu ligo outro dia, não tem problema. Eu troco o denúmero.